Gente, olha que coisa linda! Ai, meu Deus! Ali as tomadas que eu coloquei. Vou mostrar para vocês. O legal dessa placa é que ela tem um encaixe macho e fêmea. Então, por exemplo, a gente não tá com nada parafusado e você anda nela, ela vibra muito pouquinho. Depois que você parafusa, a estabilidade fica muito, muito, muito boa. Então, se você vai fazer laje de piso, o ideal é você trabalhar com SB de encaixe macho e fêmea. Então a gente tá, vai, já encaixou todas as placas. E agora a gente vai aparafusar, exatamente. Depois que a gente parafusar isso, agora sim vai poder trabalhar no painel acústico, já que liberou o espaço. Bom, agora é a hora que eu vou começar a parafusar, né? Vou começar a parafusar lá da ponta pra cá. E eu quero mostrar o parafuso pra vocês que eu uso. Eu gosto muito de trabalhar com esse parafuso aqui, que é de cimentícia. Que ele tem essas abinhas aqui, ó, que ajudam a furar a madeira, tá vendo? Ela tem essa cabecinha que entra aqui, ó. Uma cabeça trombeta, mas ela tem umas ranhurazinhas, tá? O acabamento fica bem melhor com ele. E ele fura bem, tanto o aço quanto o SB. O mais difícil desses parafusos que seguram a placa é ele furar bem o aço. Porque eles normalmente não tem a ponta broca tão resistente quanto a broca do parafuso 4,8x19 que a gente usa no steel frame. revestimento de USB. O que que a gente vai fazer agora? Revestimento de cimentícia. E o que que eu tô fazendo? Da mesma maneira que o revestimento de USB ali com os perfis de cartola, eu tô fazendo aqui. Só que o sistema de fixação eu tô fazendo diferente. Deu muito trabalho ficar prendendo uma aba do cartola e outra aba do cartola. O que, que a gente fez dessa vez? A gente pegou um parafuso S6 longo e aí a gente furou e marcou, né, Geral? E fez o parafuso surf? E direto até lá atrás. Então o S6 longo, ele é mais comprido que o Cartola. O S6 longo é grandão. Aqui o S6 curto, para vocês verem um do lado do outro. Aqui, ó. Viu a diferença? É um bem diferente do outro. Então a gente usou o S6 longo, que aí a gente fez a fixação na parte alta do chapéuzinho, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil de fazer. E aí a gente botou o perfil espaçado bonitinho. A cada 40 pro Cartola. A gente já fez umas fixações. A mais vai botar a placa de cima e vai ficar super legal. Então, galerinha do mundo do Steel Frame, só a uma dos dias fazendo revestimento de sementícia com perfil Cartola. Gente, eu tô acabada. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Hoje é dia da gente fixar o piso, a gente tá parafusando todo o piso. E essa é uma parte importante que eu quero mostrar pra vocês. Por mais que a placa de USB de 18... OK? E perfil a cada 40, seja alguma coisa super resistente, super estável. Não fica se você não aparafusar bem as placas de OSB aqui, ó, que a gente tem. As placas USB tem que ter parafuso a cada 20 centímetros, ok, em todos os perfis. Se você não prende a placa, a placa não une com o perfil e os dois não trabalham em conjunto. E o que que acontece? O piso acaba movimentando. E é o que eu vou mostrar agora pra vocês como é que é essa movimentação desse piso, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem o, o piso, né? Isso é um piso, ele fica, ele mexe. Vocês estão lepando. não ter esse problema isso é muito importante vamos tomar esse cuidado e olha que lindo está o nosso tablado nos paredes notícia então vamos lá vamos continuar para a parafusão das coisas botando as placas para cima e Geraldo vai me ajudar na parte dela de vidro que coça <risos> Botar os painéis acústicos pretos nos perfis cartolas, que a gente já fixou tudinho, vocês estão vendo? Então encaixa, fica super simples e depois tem como você dar o um acabamento com esse perfilzinho aqui, que é a cantoneira 1430, que a gente usa pra dar o um acabamento, a 2530 também serve, você pode usar se você tiver, restinho de perfil, pra dar um acabamento um pouco mais bonitinho. Vou botar lá em cima também, na parte de cima, pra ficar bacaninha. E é isso aí, vambora, tá acabando o estúdio da Dama. Se você não tá inscrito, se inscreve agora, aproveita a maratona do estúdio da Dama do Gesso. E se você tá assistindo o vídeo, cara, bota aquele sininho, sabe aquele sininho que pisca? Pra piscar pra você, pá, pá, pá, e você recebeu um lembrete toda vez que subiu um vídeo novo. A gente tá subindo toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite. Então prepara, anota na sua agenda, segunda, quarta e sexta, 8 horas da noite, vídeo novo da Dama do Gesso, toda hora lá.